Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui com o Dorofel e até temos aqui invencibilidade Vai-nos ajudar muito malta E malta eu acho que o erro está a dar aqui a tela preta Então na edição vou pedir ao editor que me tire a tela preta Essa tela aí Se eu conseguir mas certeza que ele consegue, obviamente oh, então, Tomara lá uh... Aquela, uh... o que está mais à frente parece lá um youtuber como é que ele está aí tão rápido sério malta como é que ele está aí muito rápido Era isto. Isto é muito fácil Malta. Vem. Não tinha que perder Malta. É sério Malta. Tinha que perder logo lá no final, malta, tinha que perder, malta, vou trazer um vídeo de corredor ao fã. porquê, por causa que vocês pediram-me muito, não, não pediram muito, mas apoiaram muito, deixando o vosso like, que é muito importante, e não só deixaram um like, vocês também fizeram outras coisas, uh, comentaram muito no vídeo, e tive tantas visualizações que eu pensei, porque não gravar outro vídeo de Corredor of fell, Já gostaram? Então vai se tornar um dos conteúdos para trazer mais no meu canal. Mas não sempre, senão era uma seca estar aqui a gravar. Ninguém queria ver e o meu conteúdo seria para a nata. <coughs> Então é por isso que eu vou começar a gravar vídeos de corredor ao fél. É o que é que vamos hoje falar malta? Hoje não vai ser truques. Não vai ser nada de tics. É truques para ganharem dinheiro mais facilmente. Truques no corredor ao fél. Vocês podem jogar. Este aqui malta muitos já sabem mas... Eu aproveito já para explicar. Está a aparecer. Pronto, eu, eu escolhi mesmo este corredor, porque tipo, <coughs> é para essas falas que eu quero mais. Então, aqui malta não de fazer um em um. O que é que podem fazer, malta? Eu pus o travessito, não mais jeito, mas tanto isso. Só andam então, e correm assim, igual a este, assim vão terminar mais rápido. Outra dica é, uh, virem aqui ao Twitter. Este é o meu twitter E porem os códigos que, se vocês pesquisarem eu, assim Vão ganhar Eu fiz um vídeo de Corredor of El, A dizer o código, um dos códigos as, Para vocês ganharem 3 mil moedas É E e vejam aqui Sim, ela é de certeza um youtuber é, Não é pela roupa malta, mas sim pelo nome Hum, bora lá. aqui que acompanhar ali tudo. Pronto, aqui é muito fácil. Aqui é não terem trava shift. O trava shift hum, é muito pior. E este truque também é irem logo diretamente para esta zona. E assim fazem o corredor. Na boa, mas aquela pessoa está me atrapalhar em cima de mim. Hum. O okay, que agora com a primeira pessoa que vos vou mostrar. Sempre a soltar. Estou okay. aqui a seguir o youtuber e tudo. <risos> aqui utilizo entrava chip. Tipo, mas nesta zona nada. Esta dica é muito importante para todas as coisas. Sempre que há nestas escadas, convém não utilizarem travas shift. Sempre que há estas escadas para subir, não, utilizam, não, não utilizem travas shift. Que é uma dica para o Coisar O'Fell terminarem mais rápido e para outros jogos de parkour que tenha também. Olha, o ia tomar o perdoe <risos> uh, E Então é assim. Aqui, nestas escadas aqui, nunca utilizem travas shift. Não podem se prender e não conseguir, que isso acontece muitas vezes por vezes, graça outra vez. E é isto. Eu não vou explicar mesmo nas fases, eu vou explicar partes do corredor a Tipo estas partes aqui, uh, tipo quando nós estamos de longe. Pronto, esta parte convém utilizar em primeira pessoa e irem assim em baralhamento menos aqui Aqui malta convém não pararem, mas aqui param e yeah. é. este que eu estou a dizer. Acontece muita vez. Então não, não utilizam Travershift. Travershift não é uma ótima opção para isto. Então, é. vou a mostrar também este atalho. Que é muito rápido. Malta, dá para fazer o salto logo diretamente, mas eu vou, venho aqui. Aqui é easy fazer o salto. E venham logo. Aqui não há nada que saber. Isto é só as Mas claro, se os vossos computadores não, não conseguirem ver com, esta coisa e isto, esquece tudo. Mas ok. Então perdi o que é que tenho agora para fazer? Nada. Nada. E até lá. Quem quer uma aqui? Eu não. <risos> eu não. Ah. Ok. Então, malta. É, já vos contei muitos um truques acompanhar me acompanhar por ele. É, ele já terminou. Ficou no ar. <risos> Aqui é o final, para quem nunca vi. Não. É, é assim, este aqui, malta, é muito fácil e eu acho que já disse tudo. Truques. Mas, e são alguns truques para conseguir ganhar o corredor, mas não para ganhar dinheiro. Então vamos lá, as partes do dinheiro. Então é assim... Ou podem comprar com robux que isso não é uma ótima opção, não é? Não é, não é, não é, não é. Se você Só quem tem 3 mil robux é que é rico e de certeza que parece bem. Olha, 60 mil. Se comprar, vai ver assim, Olha, estamos ricos aqui no jogo, desculpa dizer, não. Mas é assim, malta, não é uma ótima opção porque gastam Robux. Os Robux são muito importantes para os jogos. E para as Game Pass, e para as roupas, etc. Tipo, eu tenho montes de roupas com Robux, mas estou a poupar Robux para ceder, né? Eu não vou gastar OKMES aqui. Tá bem? Então é assim, malta. O que é que vocês fazem? Vem pôr estes códigos que eu vos vou dizer. Alguns já não estão, mas vou dizer-vos todos. o último vídeo de no Roblox Corredor que Eu disse um código que vai dar 3 mil moedas, malta. Eu tenho outro código que também é importante porem é, se querem ganhar dinheiro. É o seguinte malta. Uh, para verem todos os códigos, vão ao Twitter ou aqui a... ao Discord deles que aparecem aqui. Então vem aqui, goes, né Para quem, não tem... Para quem não tem Discord, eu estou -vos a dizer. É assim, está aqui os códigos dos Youtubers. Então vocês põem Guga. Guga. Rdn. RDN e depois, depois clicam no Resgatar. Já resgatei. Phoenix. Não. Kingzone. King Zaum. King. Espera King Zaum. Clicam no Resgatar. Já resgatei também. Quando aparece resgatado, não é que os outros resgataram, é que vocês acabaram de resgatar. Sen. L RBLX. É outro código. Resgatado. E ganhei agora mesmo, porque ainda não tinha resgatado. Não, não apareceu já resgatado. Ganhei 100 moedas agora mesmo. Separaram tinha 300. Até voltarem atrás no um vídeo para ver 300 e agora voltem à frente para verem os 400. Hum. Ah, game codes. Escrevam parkour parkour. parkour e clicam no resgatar. Resgatei também. Hum. real. real de... L... A... Eu não sou bem o mesmo Falta L... A... É isso? Sim, é isso Já resgatado também E por último, New Game New Game Eu acho que tanto faz ser em minúsculos ou em minúsculos Não, não faz, tem que ser em maiúsculos E vale, pois é. Isto era antigamente é que estava a propor o um new game Ah não! Não é game! É games! Não é games, é game! Pronto, já resgatado também que eu já resgatado Então esses são todos os códigos E outra maneira é... Bem... Uh, virem aqui e terminarem o jogador Como? Com uma das dicas que eu disse, uma das dicas muito importantes que é não utilizarem travasídos nestas zonas. E claro, não perderem nenhuma vez. Tem que se concentrar ao máximo eu estou a poder. Porque estou a falar com vocês e realmente é que a jogar é um difícil. É um difícil, é um difícil. E tu para quieres forçar imenso para gravar o vídeo e para vos falar. Então malta, estou aqui há 12 minutos, isto é, é tempo, é uh, tempo. É, o título do vídeo claro que é vários códigos porque eu disse tantos códigos que vos vão ajudar a ganhar dinheiro e etc. E para quem quer ganhar a task, ai task já estou com o Among Us aqui, para quem quer ganhar a tag Uh, exclusiva só para quem entra no grupo Eu tive logo não sei Porque eu entro em todos os grupos que eu gosto dos jogos Então, é, vocês vão ganhar se entrarem no grupo Vão ganhar a tag... Um, tag loyal. loyal Que é uma tag exclusiva para quem entra no grupo Todos conseguem ter, é só entrarem no grupo Que tem logo esta tag que é muito importante e malta, também anda a perder os eventos, que eu estou muito chateada, porque eu estou sempre a perder os eventos, então é isso malta, um grande abraço, falhoso e fui, tchau malta!